se não sairá vitoriosa. Eu vou salvar você, Elia. Eu prometo. Tudo vai ficar bem, Flora. Não tão rápido, Flora. se como você pode... Sabe que eu gosto de homens de coração frio. Na verdade, seria bom para todos um pouco mais de frio. Não esqueçam os agasalhos. Hoje será uma noite muito, muito fria. Meninas, hora de entrarmos em ação. Magia Wings! Bloomix. <susos> Enfrentem seu destino Já chega Flora, espera Raios de clorofila ah, Eu esperava que nós continuássemos do ponto onde paramos Eu não tive oportunidade de fazer isso ah, Minhas asas Eu vou conseguir. Eu vou salvar você. Ah. Ah. Ah. Ah. Para. Essa história de virar rainha da neve subiu a cabeça dela. Minhas amigas precisam de mim. Mas como se não posso voar? Árvores, solo, podem me ouvir. Ajudem, se puderem. A fada da natureza está implorando. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ótimo, obrigada. Ai, sim, o congelamento acabou. É ver. Tente competir com isso. Ah? Se é uma competição o que você quer, então veja isso aqui: chuva de primavera.